Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Hoje, vamos resolver uma questão que caiu recentemente em concurso de escriturário para a Prefeitura de Pirassununga, São Paulo. Até aqui tudo bem, estão entendendo as resoluções do canal? Aproveitem e deem um like e não se esqueçam de se inscreverem para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Vamos nessa pessoal, vamos resolver essa questão que é bem interessante. Nessa questão veremos a aplicação do conceito de juros compostos. Assunto fácil, né, turminha? Vamos começar lendo a questão. O baldo decide aplicar R$ 5.000 em um fundo de investimento, com uma rentabilidade de 20% ao semestre. Após o período de um ano, sem efetuar nenhuma retirada nesse fundo de investimento, o baldo terá à disposição um montante igual a Certo. Vamos nessa, a questão nos fala que foram depositados 5 mil reais, isso para nós representa o capital. A taxa é de 20% a cada seis meses. O tempo de investimento é de um ano, ou seja, dois semestres. Dessa forma, aplicamos os dados na fórmula geral de juros compostos. Atenção, não se esqueçam de converter a porcentagem para a forma decimal, e aplicar o tempo de investimento como sendo 2% pois foram 12 meses de investimento. Assim, encontramos que o montante retornado após 12 meses de investimento é de R$ 7.200. A resposta correta é a letra B. E aí turma CDF, estão vendo como deixamos o moço da banca com raiva? Acertamos mais uma! Aproveitem e ajudem o canal a crescer, basta se inscrever e dar um like para que nossos vídeos ajudem mais pessoas. Valeu, até a próxima. Obrigado.